E aí, galera, tudo bem? Hoje vamos falar de cinco dicas de como alcançar mais pessoas no Instagram. Antes de começar a criar conteúdo no Instagram para empresa, é preciso se atentar a dois detalhes. Um, o Instagram é uma empresa. Dois, como funciona o algoritmo do instagram vamos lá como que funciona o algoritmo do instagram simples quanto mais você postar e mais o seu público interagir com a sua postagem ou com seu conteúdo seus stories mais o algoritmo do instagram vai entender que o seu público está gostando do conteúdo logo ele vai começar a entregar mais as suas postagens para o seu público e o segundo que eu falei é que o Instagram é uma empresa porque é interessante você lembrar disso sempre sabendo que o Instagram é uma empresa ele tem que lucrar e como que o Instagram lucra com os anúncios então ele vai forçar cada vez mais uh, você como empresa anunciar na plataforma deles eu separei cinco dicas ou hacks para você conseguir fazer com que aumente aos poucos o seu alcance do Instagram a primeira é faça IGTV porque que é interessante você postar vídeos na plataforma do Instagram simples o Instagram quer se posicionar como uma plataforma de vídeos para concorrer com o YouTube logo ele está dando mais alcance para os vídeos em torno de 20 a 30% a mais de alcance para o IGTV certo então é muito legal você fazer conteúdo para o IGTV também 2 é muito interessante você ter uma frequência de postagem se você não tem uma frequência o algoritmo vai te rebaixando aos poucos então se você for fazer postagens semanais criar um cronograma por exemplo segunda quarta e sexta faça toda segunda quarta e sexta não deixe de fazer assim também é a mesma coisa para os stories faça com frequência, senão o algoritmo vai te jogando para baixo terceira dica a interação mais forte do instagram é a dm tente fazer com que o seu público entre em contato com você através de dm essa é uma das como eu já disse uma das interações mais fortes e vai sinalizar para o algoritmo do, do instagram que se a pessoa entrou em contato com você através de mensagens direta quer dizer que ele tem interesse no seu conteúdo logo ele irá entregar mais as suas postagens dica número 4 abuse da interação nos stories, por exemplo, faça a enquete de sim ou não, algumas brincadeiras, perguntas abertas, só que lembre-se sempre de responder. A partir do momento que você faz, faz perguntas abertas, é muito interessante que quando a pessoa te faz a pergunta, ela vai diretamente para a sua DM. Lembra da dica anterior? A DM é a interação mais forte do Instagram. Isso vai fazer com que você ganhe algumas pontuações com o algoritmo da, da plataforma. Dica número 5: utilize das lives, do vídeo ao vivo da plataforma. Por que, que é interessante utilizar? Eu sei que no começo você vai abrir uma live e não vai ter quase ninguém assistindo, mas não desanime. Por que, que é interessante? Quando você abre um vídeo ao vivo, a sua carinha, a sua logomarca da sua empresa vai para as primeiras posições do Story. E isso é interessante, você vai passar a ser visto mais vezes, possivelmente vai conseguir mais cliques na sua marca. E isso pode fazer com que você tenha mais alcance. É isso aí galera, essas foram algumas dicas de como melhorar o seu alcance no, no Instagram. Lembre-se, nenhuma dessas dicas você vai fazer hoje e amanhã já vai aumentar o seu alcance. Isso tem, é trabalho de formiguinha. Todo dia tem que ir fazendo para você atingir o seu objetivo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.